se você ainda não ganha cinco mil reais por mês então assista esse vídeo até o final porque eu tenho algo incrível pra te contar Guilherme Minaré aqui e nesse vídeo eu vou te contar o porquê você precisa ganhar pelo menos cinco mil reais por mês e se você não tá ganhando como você pode fazer para ganhar esses cinco mil reais por mês é isso mesmo uh, há um tempo atrás eu fico pensando assim como as pessoas vivem sem ganhar no mínimo cinco mil reais por mês no brasil é complicado no brasil é complicado você arrumar um emprego para ganhar cinco mil reais por mês porém se você queria algo para você empreender, a probabilidade de você ganhar 5 mil reais por mês é infinita, é muito simples ganhar 5 mil reais por mês, mas a maioria das pessoas ficam questionando ou, ou criam obstáculos e coisas assim, e nesse vídeo eu quero te contar um detalhe que você pode mudar o teu mindset. Acontece basicamente o seguinte, 5 mil reais por mês, por que 5 mil reais por mês? 5 mil reais por mês dá aproximadamente mil euros ou mil e poucos dólares. Isso você consegue viver, mil euros você consegue viver em quase qualquer país da Europa. Não vou dizer que você vai viver bem, mas você consegue viver razoável. E cinco mil reais você consegue viver bem no Brasil, dependendo da cidade. Claro, se for capital você precisa do dobro disso. Mas a maioria das pessoas não estão ganhando isso, elas ganham mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais. E olha lá se elas conseguem passar disso. Mas, o, qual a sacada? Para você começar a ganhar mais, você precisa criar alternativas de renda para que você tenha uh, outras fontes. Hoje, a maioria das pessoas depende do emprego. O emprego, ele vai te dar mil, mil e quinhentos, no máximo dois mil reais. É a média da maior parte do Brasil. Se você for olhar a capital, você pode chegar aí três, quatro, cinco mil reais. Só que são poucas as pessoas que chegam a isso. E eu fico indignado com isso, porque se você pegar... Eu vou pôr lá no Rio de Janeiro. Se você pegar no Rio de Janeiro e for vender Guaravita, que é uma bebida típica, que tem lá um copinho, num sinal, num ponto de ônibus, a tendência é que você venda muito e você consiga ganhar grana. Claro, tem que buscar os meios legais, tem que ver a autorização, essas paradas todas, mas dá dor de cabeça. Mas o que eu quero dizer aqui é, às vezes você precisa criar uma coisa que você possa vender muitas vezes e ganhar mais grana. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma live completa explicando o passo a passo. Vou dar um checklist, um passo a passo de como se faz 5 mil reais por mês. Qualquer pessoa consegue fazer 5 mil reais por mês. Por exemplo, eu entrei com um negócio com meu pai. Meu pai tem 50 e poucos anos. E a gente fez 3.800 reais em um dia. Então, se você quer saber mais sobre essa live, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai ter que entrar no meu canal do Telegram, porque eu vou divulgar lá. Vai ser às 10 horas da manhã, na terça-feira. Na próxima terça-feira, agora, às 10 horas da manhã. Se você tá vendo esse vídeo depois, clica no link aqui e vai lá no meu canal do Telegram, que vai ter o replay. Ou clica aqui e garante a tua vaga. Se você gostou desse vídeo, deixa um dedo no like, ó. Um forte abraço.